Sete facas de ponta, em cima de uma mesa, sete velas acesas na encruzilhada. Sete facas de ponta, em cima de uma mesa, sete velas acesas. Sete catiçais, sete velas acesas na mesa do satanás É mulher de sete maridos. Porque me chega com bomba gira. Ô, na e Cruz é um perigo. Porque me chega com bomba gira. Ô, na intrus... Ô oh, cigana, ciganinha, seu tamanco é de pau Ô oh, cigana, ciganinha, seu tamanco é de pau Quando ela bate o pé, ela faz o bem, também faz o mal Boa noite para quem é de boa noite. O oh, bom dia para quem é de bom dia. A benção meu papai a benção. Seu Zé Pilito, é o rei da Boemia. Me pega e nem eu te pego, você só me pega quando eu te pegar. Você não me pega e nem, eu te pego, você só me pega quando eu te pegar. Fechar com o seu Zé, a última dele, preferida. Ah, cachaça? Não. Mestre de casa, aprendi sem me ensinar. Mestre de casa, aprendi sem me ensinar. Passei três dias caído debaixo de um jurema. Passei três dias caído debaixo de um jurema. Bravo senhor, Zé Pilita chegou. Bravo o senhor. Zé Pilintra chegou Com poder de Deus, Zé Pilintra sou eu Com poder de Deus, Zé Pilintra sou eu Ah, meu terno branco Com meu lenço vermelho Cabeça de boi.